vou mostrar como é que está a ficar a peça portanto está a subir tipo uma cestazinha tipo um prato muito interessante vamos ver como é que eu fiz isto aqui é um ponto alto simples mas posto de maneira que junta estas duas portanto junta esta que estava horizontal com esta que estava levantada juntei e agora é só fazer lançada na agulha é o ponto normal mas passamos aqui por baixo destes dois. Aqui agora é só trazer e fazer o ponto alto normal. Aí está. E ele fica assim levantado. Muito interessante, não é? Aqui está. Como veem, está perfeito. Ele sobe na perfeição. Naturalmente,